Que isso, hein, Baianinho? Pega a moeda. Três horas depois. Pega a moeda. Vai, você consegue. Pega a moeda. Vai, A votação ainda tá acontecendo para mim. Você pegou a arma? Ó, a gente vai fazer um duelo e ver quem vai ganhar. Calma aí. Vai. Ei! Vai. Oh. Vai. <risos> Olha lá o um cara pulando. Ah. Ai! Que susto, louco! vem, vem. Vem. vem. vem. <risos> Corre, cara.